Recentemente a Microsoft lançou o um novo Flight Simulator, e mesmo eu não sendo muito fã de simuladores, eu sempre gostei muito de poder voar nos jogos que me possibilitavam fazer isso. Só que o Flight Simulator é diferente de tudo que eu já joguei até hoje, porque nele dá pra voar pelo mundo todo, inclusive até a cidade onde eu moro aqui no sul do Paraná. Esse vídeo aqui é sobre a minha jornada para tentar ver a minha casa pelo Flight Simulator. Eu comecei essa jornada assinando o Microsoft Game Pass no PC. Tá rolando uma promoção, onde o primeiro mês de assinatura custa só real e foi bem da hora poder ter acesso ao Flight Simulator por esse valor. Depois disso eu precisei baixar todo o game. Ao todo ele tem quase 100GB, então eu precisei fazer um sacrifício para liberar esse espaço. Esse download demorou quase 8 horas para baixar aqui em casa, e assim que ele terminou eu configurei os gráficos do jogo. O Flight Simulator é bem pesado, e como eu ia gravar pela placa de vídeo também, eu precisei diminuir a qualidade. Mesmo assim, o jogo é bem bonito, e para isso não afetar a minha casa, eu deixei as configurações relacionadas a construções todas no médio. Então eu já fui direto escolher o avião e selecionar o aeroporto de Curitiba para poder fazer minha decolagem. E foi nessa hora que eu percebi que eu não sabia pilotar. Na verdade eu não conseguia nem tirar o avião do chão. O Flight Simulator, como o próprio nome já diz, é um simulador de voo e é totalmente diferente de qualquer jogo que eu já voei. E nele é extremamente necessário aprender os tutoriais antes de tentar voar. E como eu já estava bem cansado e estava tarde, eu deixei isso para o dia seguinte e fui dormir. No dia seguinte eu levantei determinado a encontrar minha casa no Flight Simulator, então eu fiz o que qualquer piloto faria e fui direto fazer todos os treinamentos. Eu aprendi a controlar a velocidade do motor, como virar o avião para todos os lados e também a câmera. Eu treinei por tanto tempo que eu já estava conseguindo fazer tranquilamente pousos de emergência nas ruas da Flórida sem quebrar o avião. Assim que eu me senti pronto, eu escolhi o um avião que eu tinha mais experiência, um Cessna 152, e spawnei de novo no aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais. O tempo estava limpo, com poucas nuvens, e a velocidade do vento estava bem baixa também. Então eu soltei o freio, aumentei o Trodling e comecei a andar. Depois que eu cheguei a velocidade de 55 alguma coisa, eu apertei levemente o número 2 do meu teclado numérico e simplesmente assim, eu tava no ar. Me despedi do terminal do aeroporto e dos habitantes de São José dos Pinhais e segui meu rumo ao sul do estado. Eu fui seguindo a rodovia 376 até o rincão, mas acabei me confundindo no meio do caminho e pegando a saída errada. Só que com a ajuda do Google Maps e o pedágio dessa estrada como ponto de referência, eu logo tava na rota certa de novo. Logo em seguida eu peguei a saída para PR281. As nuvens dificultaram um pouco a visibilidade, mas eventualmente eu saí delas. Então eu comecei a passar pela estrada que eu já gravei algumas cenas pro vídeo da Instax no meu canal. Eu até encontrei a casa dessa cena aqui. O sentimento de ver algo que você conhece em um jogo é uma coisa muito estranha, mas também muito da hora. Logo em frente eu pude ver Tijucas do Sul e continuar na mesma rota. Depois disso eu estava bem perto e consegui ver agudos do Sul lá de cima. Então eu mudei para Sudoeste rumo a Pien. Depois de alguns minutos eu já conseguia ver ela no horizonte e cada vez mais perto. No momento que eu cheguei na cidade, o sol já estava se pondo exatamente no lugar que eu tô acostumado a ver no mundo real, o que foi da hora pra caramba, e logo em seguida eu consegui ver a minha casa. Eu não vou mentir, ela não estava perfeita, eu não recebi moedas ou XP por isso, mas o sentimento de desafio cumprido foi o maior que eu já senti com qualquer outro jogo que eu já joguei na vida. Então eu fiquei lá sobrevoando a minha cidade e tentando identificar todos os pontos principais até minha gasolina acabar e eu caí em cima do colégio onde eu estudei. E eu nem fiquei puto com isso. Na verdade, eu estou impressionado com tudo que eu pude ver nesse jogo, mesmo com as limitações dele. E o sentimento de voar pela minha cidade foi algo realmente incrível e algo que não se encontra em qualquer lugar. E como eu disse, eu não sou muito fã de simuladores, mas esse aqui é diferente. Talvez seja meio besteira se empenhar tanto para poder ver uma casa virtual em um jogo de computador, mas eu não tô nem aí porque eu tô feliz pra caramba de ter conseguido fazer isso. Meu nome é André, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui desse canal.